Fala meu amigo e minha amiga, olha, você como é que lida com o dinheiro? Você vê o banco como um amigo, uma obrigação? Tem dúvidas de como fazer melhor o investimento? Ah, então o de caramba curtir de hoje é cooperador da Bolsa de Valores Humberto da Vela. Ele vai te ajudar. Vamos juntos! Roberto da Vela, obrigado, viu, meu amigo, pela participação aqui no Curtindo Mais. Muito contente, obrigado você. é por... administrador com vossa experiência na Bolsa de Valores, Sim. é isso mesmo ou não? Na década de 80, 90, eu trabalhei no pregão Viva Voz, na Bolsa de Valores, né? aí até pós e hoje eu prego apenas eletrônico. Né? Certo. E tem uma experiência legal aí nessa, nessa questão toda de mexer com o dinheiro, né? Sim, porque eu, inclusive, né, como qualquer profissão, você tem que... Se atualizar, se fazer cursos. Eu, graças a Deus, sempre me atualizei. Né? Legal. Na minha, depois que o pregão fechou, passei por outras experiências. Né? E devido a isso, agora estou voltando muito forte a trabalhar com essa ideia. Legal. Humberto, você saberia me dizer por que, que no Brasil é, os bancos lucram cada vez mais, meu amigo? É, isso eu estou considerando até por causa dos tempos de crise. Como é que explica isso? É, o banco, se você pegar nos últimos anos, até décadas, pode ter crise ou sem crise, ele vai estar com lucros é, astronômicos, lucros crescentes, cada vez mais. Por que isso? Porque ele do, é cultural no Brasil. Se é focado o medo e o desconhecimento. Então o que acontece? Nós temos no Brasil 95% das pessoas deixam o dinheiro em banco inclusive em poupança e CDBs, tá? O que é que acontece? CDB é um produto do banco, aonde ele te oferece para você emprestar dinheiro. Que são três formas de se emprestar dinheiro. Você pode emprestar dinheiro para banco, para o governo e para empresa que sair através do débitos. Só que falando nessa linguagem poucas pessoas conhecem. Elas acham que estão investindo. Então o que acontece? Elas compram o CDB do banco. Banco paga é, mais ou menos 80%, isso cinco bancos, tá? 80%, 83% do CDI, que é certificado de depósito interbancário. Certo. Então eu vou dar uma parada para explicar, porque pode ser que nem todos conheçam. Entenda a nomenclatura, isso. o que significa onde é que está investindo o dinheiro. Isso. E, tal. e esse, essa taxa do CDI é uma taxa entre bancos, então que é interbancário. O que certo. acontece? Um banco nunca pode ficar negativo. Tá? Ele nunca pode ter mais retirada do que depósito. Então ele precisa sempre estar é, tendo esse equilíbrio. Então o banco que tem mais retirada do que depósito, ele vai é, ficar negativo. Sim, é. Aí ele vai para aquele banco que tem mais depósito do que retirada, pegar para suprir a, essa diferença diária. Então eles criaram essa taxa, que é o CDI. Hoje em dia ela está 6.4 ao ano, uma taxa é, muito baixa. Aí o que acontece? Eles lançam o CDB. O CDB é um dinheiro que eles vão captar no mercado para poder emprestar, entendeu? Então, um exemplo, você vai no banco, você deixa vai 10 mil reais, eles vão te pagar mais ou menos 83%, 80% dessa taxa CDI. Certo. Aí, dessa taxa CDI, é... o que acontece? Eles vão te pagar mais ou menos 5% ao ano, bruto. Só que eles vão emprestar, para mim, que ele pegou para você, se a gente fizer essa analogia, com 5%, 7%, é, 15% ao mês, é, crédito imobiliário ou é, de veículo, que são os mais baixos, porque três meses tomam, né? são 8% ao ano, já é o dobro do, do, do que eles te pagam, certo. então eles ganham muito, por quê? Porque tem esse desconhecimento. Então, mas esse desconhecimento a gente está considerando aí, pelo pesquisa, 95% das pessoas, mesmo assim, coloca o dinheiro no banco. É um problema cultural, seria isso? Cultural. Eu estou te perguntando isso pelo seguinte, nos Estados Unidos é o inverso? Totalmente. Não? Os Estados Unidos, 5% inverso através de banco, 95% através de corretora. Por quê? Porque o, o americano nas escolas, ele já tem uma educação financeira, eles já são criados a serem empreendedores, no, no Brasil, infelizmente. Nós temos essa cultura, por isso que você disse, que é cultural, de que os outros têm que fazer pela gente. que nós não podemos, você não precisa de grandes estudos. Hoje, com a internet, você faz através do aplicativo, investimento, que é emprestar para o governo, através do Tesouro Direto, se quisesse debêntures, é, também é, no aplicativo. CDBs de outros bancos menores, tá, o, o, o pessoal poderia fazer. Tem um rendimento muito maior. Tem bancos que pagam 100, 110% de CDI. O que acontece? Muitas poucas pessoas, acho que tem. conhece que tem mais de dezenas de bancos, né? 80 bancos, tudo. Acho que é só os cinco bancos tradicionais, entendeu? Entendi. E aí, onde é que entra a questão do FGC, aí, Humberto? Que então, é o a... FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Né? O FGC, boa, boa tacada, Curt. O que acontece? O pessoal do grande bolo do dinheiro tem esse conhecimento. Faz outros investimentos, empreende, faz uma boa diversificação. A classe média, geralmente, é, conheço muitos, tem investimentos de 90 mil reais, 200 mil, 150, 80, e deixo nos grandes bancos. Sim. Se acaso eu é, estou fazendo um, um, um investimento que é chamado empréstimo básico, de ela fosse para um pequeno banco. Pagasse 110% do CDI, esse banco está pagando muito mais do que um grande banco está pagando 83%, concorda? É ah, matemática. Sim, sim. Então, se você for transformar monetariamente, você verifica quanto está perdendo a cada mês. Aí a pessoa não investe por quê? Ah, eu tenho medo. É, e se quebrar esse banco pequeno? Se quebrar, existe o FGC o Fundo Garantidor de Crédito. O Banco Central garante 250 mil. Reais. O CPF investido, tá. entendeu? Ele garante 250 mil reais. Se o banco quebrar, ele é satisfeito. Você, você sugere, então, Beto, pelo que eu entendo, que, que quem tem dinheiro, quem tem uma, um interesse em, em investir, que faça isso via corretor? Não, tô, nem, não precisa ser nem corretor. Ele mesmo pode... Se ele quiser, um exemplo, ter um conhecimento maior em investimentos... É, mais dinâmicos, com oportunidades maiores, ele vai ter que ir ou estudar ou através de um corretor. Certo. Tá? Por quê? Porque gerente de banco, ele vai te vender, ele é um vendedor, ele vai vender os produtos do banco. Seria o cara que trabalha no imediatismo, né? Você e... tem o dinheiro, olha, eu estou com uma condição boa para você hoje e... aqui, aí o cara não sabe o que é CDI, que é CDV, ah, ah, ah, vai. O cara, investe ali... o cara trabalha num banco grande, então eu, eu, esse cara tem conhecimento, ele não tem. Ele está te vendendo produtos ruins. Ele tem meta, que... tem um monte de sim, coisa lá, então, meta, ele imediatiza e você pelo fato de entender que talvez o dinheiro na poupança, que é o que falam que vale a pena, aqui tem o... eu posso ir para o risco, então eu vou aqui onde ele está falando. Isso, eu... o, o, o gerente é meu amigo. É que... e, eu... Aí se <risos> torna <risos> amigo, só que ele é um vendedor, um corretor não. O um corretor é analista, ele vai ter, é, é, te direcionar conforme o seu perfil uh -huh. para investimentos melhores. Certo. Ou... Também há muitas plataformas na internet hoje em dia, uma que eu gosto de falar e até falo, que o pessoal às vezes é muito mantelado, é a Empíricos. Ela tem o um conhecimento. Eu mesmo sou assinante de algumas. Sim. Mesmo com o meu conhecimento, porque o teu conhecimento agregado sempre é melhor. Entendeu? Estou fazendo propaganda de graça, não tenho nem não, de, perfeito, é, é. nada vendo nada para falar o nome da Empíricos. Então há muitas oportunidades. O pessoal, por essa cultura de o um outro fazer por você, ele deixa de ter é, ganhos maiores, entendeu? E isso acarreta muitas coisas, muitas coisas. E agora hoje, assim, se eu fosse perguntar agora, pô, Beto, eu tô com dinheiro aqui, eu quero investir, é, que tipo de investimento que você é. sugeriria? Você sugere para mim ou para quem tá ouvindo o programa? Então, assim? pra, o que eu sugiro é você dar uma diluída em três pontos. Eu tiraria do banco, eu mesmo, tá? Isso bem básico, tá? E, ah. que, bom, eu colocaria é uma parte, tá? É por isso que eu estou te falando conforme o perfil, mas vamos Definito. pôr perfil mais moderado. Eu colocaria 20% em ações, uhum. 20% em, em fundo imobiliário. O que, que é um fundo imobiliário, tá? Para o também saber. fundo imobiliário, vamos supor que é, são administradores que eles vão construir um shopping. Tá? É. Ou um shopping, ou escritório comercial... É, Galpão de logística, várias coisas aí. Ele vai construir, ele divide isso por cota. Vamos supor que o investimento é, são 100 mil reais. Aí ele transforma então, isso por cota. Você comprando uma cota, você passa a ser dono desse shopping proporcionalmente à sua cota a comprar. Entendeu? Okay. E você, você é, concorda que um shopping recebe aluguel, é uma um escritora de bolsa recebe aluguel, um galpão de logística recebe aluguel? Você vai ganhar um aluguel mensal proporcional ao, às suas cotas. Esse é o maior... Em termos de quem gosta de trabalhar com locação, é a melhor coisa, o fundo imobiliário. Seria um Qual tipo de é gerador isso? de renda ou não nada a ver? Sim, é um gerador de renda total. Por quê? Porque você ganha na, na variação é, é, dessa cota certo. e mais um aluguel mensal. Você vai estar tá pingando todo mês no renda. É como se você tivesse um imóvel. Só não dá Então eu cortaria 20% e 60% do Tesouro Direto. Porque Tesouro Direto bate qualquer CDB, que é o CDB é de banco. Uhum. O Tesouro Direto é do governo. E o governo é 100%. É, um banco pode quebrar, o governo não quebra. Perfeito. Você está entendendo? Né? É 100% garantido. E ele paga muito mais. Só que a maioria é a longo prazo é juros, é, é juros é, é semestrais. Entendi. Entendeu? E aquilo que você falou do imediatismo Ah, eu prefiro ganhar muito menos, deixar o um banco ganhar muito mais Mas ao menos eu posso mexer na hora do dinheiro que eu quiser, tudo Entendi Sendo que no Tesouro Direto você pode investir 30 reais E muita gente Entendi. não sabe, né? Muita gente não sabe Por isso que é muito boa essa oportunidade para o teu público, Kuti Porque... Para ter um conhecimento maior, lógico que não vai dar para fazer tudo isso aqui agora. Quem querendo saber um pouco mais sobre esse assunto, querer de repente ter até um aí como um agente financeiro, você, faria um, como, você seria um agente financeiro também ou não Sim, é? É um negócio que é uma ideia que eu estou plantando bastante. Porque você tem conhecimento, tenho... tudo então aposte isso aí é importante. Então eu já tenho até quatro é, conhecidos né, que eu estou. Tô... Dando as assessorias, cons conseguir fazer eles mudarem a mentalidade Bacana. E estou pensando em, em... muito Essa ideia está crescendo cada vez mais De abrir uma empresa para investimentos Que é nesse perfil mesmo entendeu? Muito bom! Então eu vou fazer uma análise Eu vou deixar no descritivo então do vídeo Os contatos do Humberto Para que se você tiver alguma dúvida, tiver um interesse em querer saber mais sobre esse assunto Procurar ele Pode Sim, ser assim Humberto? Pode, com certeza Mas... É... Vou explicar de uma outra maneira Agora... Por que você tem que se fugir de banco? Uhum. O maior, nós somos o segundo maior spread bancário do mundo. A gente só pega para o Madagascar. Você vê que é um país, uma ilha na África, está no sul da África. O que seria um spread bancário? É o dinheiro que o banco capta, que né? ele pega, te oferece CDB, a gente paga o um mínimo uhum. e ele empresta. Aí ele empresta 17% do cartão de crédito ao mês, 12%, 15%. No... Cheque especial, é, 5% de peça pessoal ao mês, assim vai, 4%, então ele vai. Então essa diferença é grande, muito grande. Existe algo muito forte que o pessoal fala que esse spread é muito alto, porque também na imprensa no Brasil é alto Sem dúvida. Até concordo, tá? Sem dúvida. Vamos dizer. E aqui não é a Ilha do Amor, aqui é Madagascar. Tá? É, concordo. Mas tudo bem, vamos tirar um, um ponto, tá? Será que uma rede de padaria ela vai. É, ela corre risco de nada em preço também, concorda? Não tem Ela dúvida. vai colocar preço é. lá em cima porque não não consegue, ela precisa colocar o preço de mercado. Na realidade, aquele negócio do. do nós que somos nós somos até um canal de esporte pausaquianos, que somos pausaquianos, é do nosso tempo, aquela é propaganda do Tostine. Tostine vem demais que é fresquil, fresquil, fresquil, porque é fresquinho e o Fresquinho primeiro demais. Então, esse spread é tão alto. Não, Minto, a renda de prensa é tão alta porque os juros são muito altos ou os juros são muito altos porque a renda de prensa é alta? Uhum. Então, vamos, vamos olhar os dois lados, vamos, vamos olhar só o do lado dos bancos. Perfeito. Entendeu? Será que se colocasse um juros mais justo, é, tudo, será que essa renda de seria tão alta? Pergunta, podemos deixar no ar. Entendeu? Certíssimo. Então, o que acontece, e mais uma vez voltou na cultura, não se ensina nada, é zero educação financeira nas escolas no Brasil. Faculdade, eu fiz administração de empresas, é, fiz pós-graduação, tenho pós-graduação incompleta de, de marketing, eu só não fiz a, a matéria de, de didática para poder dar da aula, né? Certo. Nós somos ensinados a serem gerentes, serem empregados. Nós não somos nem um minuto, até hoje infelizmente, há poucas escolas, eu posso pontuar uma ou duas, de faculdades aí que ensinam a serem empreendedores. Qual que é a diferença de você ter um até a pessoa que tem um negócio próprio, empreendedor? O empreendedor, ele visa a longo prazo, ele, um exemplo, o cara que tem um, uma loja, ele vai pensar em 10 Sim, ele não, é, não quer ser só empregado Sim. e correr o risco de ser empreendedor, ele quer realmente ser o empreendedor O empreendedor, o cara que tem um negócio, ele só fica com aquela, porque ele tem que estar lá, quatro horas, eu nasci para ser empregado mesmo sendo empreendedor Empreendedor, é, Você vê, é algo, <risos> nossa, isso é uma tocha charada Então, infelizmente, é uma quebra de paradigma muito grande que tem que ser feita no Brasil E isso, graças a Deus, você vê na internet hoje em dia, está sendo muito falado é, Para essa quebra, para tudo É igual o meu primo, ah, é um absurdo louco dos bancos Então, o um primo que fala muito pra isso Eu falo, se eu fosse banqueiro, eu, eu geria igual É lógico Pessoal... Só que é pra ganhar dinheiro, cara. Lógico. Não pode ser seu amigo, né? É, o, o, o banqueiro, está tá fazendo o papel dele. É as pessoas que têm que fazer diferente. Que entender entendeu? que não precisa ser tão dependente do banco. Não é essa dúvida. Roberto, vamos falar de coisa boa, então, agora também além de dinheiro, que todo mundo gosta de dinheiro e tal, e agora saber um pouco mais como você pode investir, como você pode assumir um risco com uma pessoa que conhece do assunto e que possa te orientar melhor do que aquele que fala que é seu amigo. Continua mais, fala de longevidade, mas nos quatro pilares, emocional, o físico, mental. o mental e o espiritual. Você trabalha alguma dessas, dessas desses pilares, não? Sim, agora trabalho todos muito forte. O único que eu fiquei displicente, que devido a alguns anos sabáticos meus, que aí é para uma outra conversa, é. foi no físico. Perfeito. Que me agregou até em termos de gordura. Eu era corredor, corri de São Silvestre e tudo. Só que eu sou de origem italiana, então eu tenho um hábito de comer, gosto de comer, principalmente carboidrato, que é pão, massa. Ah, que delícia, Continuei é, comendo, parei musculação corrida e engordei mais de 40 quilos. Mas tem, tem a veia aí consegue chegar Sim, lá. Sim, espiritual. Espiritual, é, quando eu comecei essa parte sabática que, que eu te falei em 21, é, 98, eu aprendi a não apenas entregar a vida a Deus. Tá? mas sim é, dar poder a Deus dele fazer a vontade sem dogma, sem nada na minha vida e eu experimentando e nem no caminhar, em mais ou menos 2013 entrei na religião é, messiânica que ela foi muito além de agregadora ela foi muito parecida do que Deus me ensinou num determinado período. Então eu trabalho muito lado espiritual, é Deus acima de tudo mesmo, tá? Como é modo de se falar hoje em dia, né? Legal. O mental, a gente, eu gosto de dizer assim, o mental, cara, você tem que sempre ver o lado bom das coisas. Uhum. Tem tem sempre focar no positivo, é, saber que é tudo a favor. E o emocional, ele vai muito linkado ao mental, no né, espiritual. Se você souber que tudo é a favor, que tudo é um aprendizado para você, você consegue. É, é, emocional mais equilibrado, então eu trabalho muito forte esses quatro pilares, te dou parabéns tá? porque as pessoas precisam disso, de, de ter esse equilíbrio, de ter alguém que é, é, ensine-as mesmo, né, acessore como você tem equilíbrio nesses quatro, e você realmente é um... É uma pessoa totalmente ah. capaz, acima e embaixo, independente da nossa amizade. Legal, obrigado, viu, Beto? Poxa, obrigado. Agora, à minha parte. agora eu vou te falar do lado B, que é o lado curioso do entrevistado, que responde e bate pronto. Vamos tá. Uma saudade. Papai e mãe. Bora, alegria. 20 de julho de 98, quando eu iniciei esse processo com Deus. Muito forte. Bacana. Você gosta de fazer alguma coisa quando ninguém estiver fazendo? bastante quando eu estou sozinho. Né? É. Eu gosto tanto só sozinho quanto estar tá com bastante gente, mas o momento sozinho de meditar. Legal, bacana. O, meditar, parar pensamento. Muito bom. E sentir mais, entendeu? Perfeito. Roberto, uma palavra que te define? Que me define? Feliz. Feliz, é isso aí. É a essência da vida. É. Feliz, Legal, esse foi o Humberto da Vela no... e mais um dia Anda com Curti. Gostou? Compartilha, curte o canal, se inscreva, faça parte, vamos juntos atrás da longevidade, vamos viver mais e melhor. Melhor, mais e melhor. Certo, Beto? Certo. Obrigado, meu amigo. Obrigado a você Sucesso aí, boa Sucesso sorte. Sucesso muita luz para todos vocês, para nós e para o mundo. É isso aí. Até o próximo dia Aranda com ti.